Fala aí, guerreiros e guerreiras soldado aqui, novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês. E agora, né, depois dessa atualização aí do mês de maio, né, trazer a nova caixinha, caixa silvestre, daquele roletando pancante pra vocês, né, apesar que a TT foi um caos, né, foi podrona. Mas fazer o que, né, vocês querem que a gente se lasque? Então vamos lá, vem que tem, vem neném. Vem que eu quero a K Silvestre também, deixa eu comprar aqui a caixinha para vocês, vamos lá. É. Lembrando para vocês que ZP, rápido, fácil, cai na hora, sem demora, sem complicação, o link tá aqui na descrição rapaziada. Zé Loco ZP, Zé Loco Cash, nosso parceiro aí de Mili tá? É só falar o nome do homem, mané! É só falar o nome do homem! <risos> Eita, tô estourando o É só falar o nome do homem que é a coisa acontece, mané! É só falar o nome do homem! <risos> então vem essa, vem que tem! Vem neném, vem que eu quero AK a também, tá? É só comprar lá no Zé que o ZP vem premiado, tá? Vem premiado, vem premiado! Então vai lá, vai lá boneco! Vamos lá, vamos lá! Compra lá e fala, ó, vim pelo soldeixo, vim pelo soldado, que você tem, é né, participa de sorteio lá no final do mês, né, atendimento rápido, não esquece, vim pelo soldado, tá? Que todos aqueles, aqueles que quiserem que eu rolete em live lá, é só comprar lá no Zé e dizer que viu pelo canal, tá bom? Tô ficando com medo! É mistério, é segredo! Mano, eu não sei porquê, mas tem alguma coisa estranha nesse áudio da Tá bom, depois eu vejo. É mistério, é segredo! Uh! Eita! Solveu um negócio aqui. Pronto. Acho que resolveu. Eu acho que... Agora resolveu. Agora foi. Tava estourando o áudio, velho. Tô ficando com medo. É boneco, é segredo. Olha. Ah. Eita. Vem que tem. Vem neném. Vem que eu quero a Cassilvestre também. Cadê? Cadê? Novinha. Novinha, olha. Nove no automático, né? Nove no automático, boneco. Nove na automático. Vamos lá. Vem que tem. Vem, neném! Vem que eu tô boneco também! Uhum. Tô ficando com medo! Eita! E a Kaki não veio! É agora, hein! Ah, vai começar só aí! Não, não é possível! Não é possível, vamos lá! Uhum. Eita! É agora! Vem! Vem que tem! Vem, neném. Vem que eu quero a K ou M4 também. né tem que ganhar duas. Tem que ganhar duas, mané. Eita. Pei. É agora, ó. Ó. Eita. Só falta cinco, mané. Só falta cinco. Eita. Vem que vem. Vem, neném. Vem a K ou M4. Caramba, vem a o M4 também. Olha. Eita, velho. Do lado. É agora. É agora, hein? É a, é a derradeira. É a jogadeira. É. É. é. é. Olha bem, você ganhou um item muito raro. Eu ganhei um item raro, mas não era o que eu queria. Mas tá bom, né? Tá ruim? Tá ruim? Tá, mas tá bom também, né? Ganhamos a Evo aqui. Né? Deixa eu transferir para o baú. Tá? Lembrando para vocês, rapaz, que está tendo live aí todos os dias aí de segunda a sexta, sábado, domingo, feriado e tudo mais. tá na. não nem coloquei na Lá na Twitch e no YouTube também. tá Então não esqueça aí. O primeiro link vai estar na descrição. E ZP, né? ZP que é o nosso parceiro Zé Loco ZP. Fechou? Deixa eu só mostrar aqui como é que fica a arma na mão. Inimigo no chão e arma na mão. Eu vou na mão, inimigo do chão. Pessoal, deixa o pancar agora na rank, mané. Vai, vai, vai, vai. Rápido, rápido, rápido. Vamos! O jogo vai ficar muito alto. Tá, mané. Vai passar ninguém. Vai passar ninguém. Cadê? Vai passar ninguém, mané. Rapaz... Não para pra carregar a bexiga. Gostei, gostei. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver na rank, né? Olha, então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Vem que tem. Vem neném. Não esquece, hein, live aí na Twitch e no YouTube todos os dias à noite. Valeu, boneco. Abraço.